Olá, ah, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa, o Viva Voz, a sua, a nossa, né, não a sua, a nossa revista eletrônica semanal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um pouco polêmico, às vezes nós cristãos não queremos debater muito, mas é um assunto de extrema importância, principalmente para a atual situação do país, do Brasil. Hoje, né, nós estamos às vésperas de eleições, das eleições municipais, onde nós vamos escolher os nossos representantes do poder legislativo e executivo nas nossas cidades. Então, nada mais apropriado do que tratar desse assunto. E hoje nós vamos falar o cristão e a política. E para conversar sobre isso, nós temos três convidados muito especiais. E está aqui conosco hoje o pastor Osiel Moreira, o pastor Uziel é graduado em Teologia, é pastor da Assembleia de Deus Caratinga, Dom Cavati. E temos aqui também o diácono, Leonardo Sattler, graduado em Direito, há mais de 30 anos é empresário em Caratinga. É aqui também da Assembleia de Deus Caratinga, Tempo Central, professor da EBD e não menos importante, né meu marido. <risos> e temos aqui também essa jovem linda. A Denise Sena, a Denise ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ela tem especialização em Direito Público, tá pós-graduando em Direito Constitucional. E ela também é membro da Assembleia de Deus Caratinga, aqui no Templo Central. Faz parte, uma das líderes do nosso Ministério de Jovens, Ministério ELO. Seja muito bem-vinda, Denise, é um prazer ter você aqui, prazer ter todos vocês aqui. Aqui né, nós temos também encontros né, de gerações, né, e é muito bom ter isso, ter um jovem aqui participando desse assunto. E é um assunto que particularmente eu gosto muito, Sabe, sempre gostei muito de política. E não é todo mundo, a gente já cresce ouvindo assim, né, pastor? Crente não envolve em política. Crente que é crente não envolve em política, porque se envolver no meio se corrompe. E se a gente observar bem... A palavra de Deus não diz isso. Pelo contrário, ela fala muito sobre política. E tem outra coisa, nós somos a igreja de Cristo na Terra e como igreja nós somos sal e luz. Então nós temos que ser exemplos e atuar em todas as áreas da sociedade, porque interfere na nossa vida terrena. Não somos neste mundo, mas estamos neste mundo. Certo? Então, vocês querem cumprimentar as pessoas que nos assistem? Para mim é um prazer também muito grande poder estar aqui participando desse assunto, como já foi dito, um pouco polêmico, mas é de suma importância. E é um grande prazer poder estar aqui para conversarmos um pouco sobre esse assunto. Você, Léo? Paz do Senhor a todos os irmãos. E é um prazer estar aqui também. É um assunto muito, muito interessante de se falar, importante, que a gente deve abordar sempre que puder para poder levar para todos né, um pouco da visão cristã em relação à política. Paz do Senhor, irmãos, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar com vocês, principalmente nesse assunto que realmente, como a Carol falou, é pouco debatido entre nós, né, cristãos, evangélicos, mas muito necessário, principalmente agora onde a gente vem vendo os evangélicos ganharem voz né, no cenário político, nacional. Então é muito importante mesmo essa discussão. Parabenizo vocês por terem aberto esse espaço aqui para nós. Então vamos começar e eu já vou começar com o senhor. Pastor, Sim. tudo bem? Sim. Pastor, é, na visão do senhor, é, o cristão deve tratar... Como, como que o cristão deve tratar essas questões políticas? Então, você já disse no início que o assunto de política política Talvez ele é visto de uma forma diferente. Eu acredito que é, essa visão que muitos têm, diferente da política, é devido a muitas coisas negativas que acontecem na política. Corrupção, má administração. Isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo. E eu acho que, penso assim, a minha opinião, que diante deste cenário, como já foi dito aqui também pela nossa jovem, que... Diante deste cenário, muitos cristãos talvez pensam que todos que entrarem, participarem ou fazerem parte da política estão se tornando um corrupto, estão... aí começa a entender que política é do diabo, que isso não é coisa de cristão, mas não é bem assim. Certo filósofo ele disse que o ser humano ele então, pode ser apartidário, mas não apolítico. Apolítico. Então, não pode fugir da política. Sim. Porque a política existe, o cenário da política existe dentro da Bíblia e é fácil de entendermos isto que grandes personagens se tornaram pessoas relevantes na política de maneira direta e outras de uma maneira indireta, mas participaram da política em si. E uma das coisas que mais me chama é, a minha atenção no quesito da política que nós, como cidadãos, nós temos o direito de exigir todos os nossos direitos de cidadão. E, Sim. Não, é... Sim, e não é pecado, né? Lógico que não. Por isso que você tem que saber escolher bem o seu representante. Aí que eu... e, o seu e o seu voto isso. é uma responsabilidade. Aí que eu entro nessa área, porque assim como você exige o seu direito, aquilo que é bom para você, você também tem que exigir a sua... fazer parte do seu... Da sua cidadania, cidadania, exercer a sua cidadania, votando, e para votar, tem que fazer isso em que você falou. Analisar, pesquisar, e pensar muito bem pensado, e fazer uma coisa muito consciente para escolher o seu representante, que vai te representar em qualquer, qualquer lugar que ele estiver aí na política. Na política, né? Porque Sim. o representante ele tem que cuidar do bem do povo, Sim. do bem daquela comunidade. Isso e o cristão não pode fugir da sua responsabilidade também. É por isso que nós concluímos a minha, eu concluo minha fala dizendo uhum. que o cristão, ele deve participar, ele não pode fugir, mas participe de uma maneira sábia, desde que não fira seus princípios, desde que não fira sua ética. E tem jeito de participar, sim, sem precisar tornar-se uma pessoa é, com atitudes negativas. Sim. E, Denise, emendando um pouquinho... Né? Estudando as, as escrituras, a gente sabe que Israel começou com uma teocracia. E Depois você vai explicar um pouquinho né, o que é teocracia e depois ele passou para monarquia. Talvez as pessoas ainda confundam teocracia com falta de governo, mas não é. É isso mesmo? Teocracia é uma falta de governo? Há ah, essa confusão? E qual a importância de um governo para uma sociedade? Igual na época de Israel, quando ele passou da teocracia para a monarquia, ali teve um motivo, né? porque Deus permitiu. Se a teocracia é essa, falta de governo. E hoje, qual é a importância de uma estrutura governamental para a sociedade? Sim. É, explicando aí primeiro o que é teocracia, ele não é uma ausência de governo. Pode confundir a questão do governo terreno com o governo... Do, de Deus. né? Uhum. Então, assim, por mais que a teocracia signifique o governo de Deus, né? não significa que aqui na terra não tenha um governo terreno. Por exemplo, a teocracia, quando começou Israel com Abraão, existia o um governo terreno, mesmo que, que na Bíblia a gente divida essa época como teocracia. Uhum. E ela era exercida por quem? Pelos patriarcas. Depois exercida por quem? Pelos sacerdotes na época dos juízes. Então, Deus, ele, ele estava governando a terra, né, na teocracia, porém, existia sim um governo terreno, exercido pelos patriarcas, sim. pelos sacerdotes, né, só que o que que se deu na passagem da teocracia para monar a monarquia, que as pessoas costumam achar assim, na monarquia tinha um, um, um governo e na teocracia não, porque com a monarquia estabeleceu-se um rei terreno, e na, na teocracia... Esse governo era exercido por patriarcas, não era uma organização, vamos dizer assim, política, né? Mas é, a passagem da teocracia para a monarquia... Você acha que era mais também a figura, tipo assim, Deus era o rei deles na época, mas o acesso ao rei ali, ele era espiritual. E talvez na monarquia você tivesse mais um campo de visão do rei, terrenos. Exatamente, esse é exatamente o campo de conflito, né? Quando vai se passar da teocracia para a monarquia, Deus cuidou exatamente para que esse lugar dele, como rei, não fosse tomado, uhum. né? Ele permitiu a monarquia ser instaurada, mas ele alertou o povo de Israel, olha, vocês não podem tornar isso uma idolatria, vocês não vão, o rei não pode ocupar o meu lugar, inclusive o rei, ele tem que ser orientado por Deus, ele tem que ser diferente dos outros reis, que existem na terra, inclusive aí estava o erro do povo ao pedir a monarquia, porque ele falava que aí nós queremos ser igual a todas as outras nações Deus já falou, vocês não podem ser igual a todos, vocês são sacerdotes, real nação eleita, separada, diferente então por isso o rei, o meu rei que eu vou permitir pela demanda suas, ele vai ser diferente ele tem que ser um rei segundo o coração de Deus agora, a teocracia ela é o objetivo de Deus até hoje né? Deus Sim. ele permanece instituindo governos e ele permanece agindo no governo através das pessoas E aí por isso respondendo a sua segunda pergunta O governo ele é bom para a sociedade, né? qual a importância do governo? Toda. Ele gere recursos, ele organiza, ele vai ali instituir leis, formas, sistemas, estruturar, né? Uhum. Então ele é muito bom. Mas o plano original de Deus é que ele seja feito através do governo de Deus. Através do Pé, né? Ninguém nunca pode esquecer que soberano é só Deus, né? Exatamente. E que o Estado, ele tem certa soberania, mas ele está debaixo da soberania de Deus, né? Do reino de Deus. É, e agora, eu quero fazer uma pergunta para o Léo. Léo, essa pergunta é um pouco polêmica, então, eu vou ir muito abrangente, não tem jeito de falar em pouco tempo que nós temos. E também, às vezes, a gente põe até um cunho pessoal, né? Mas eu vou, eu vou tentar simplificá-la para você explicar da melhor forma possível. É, esquerda e direita. Hoje, atualmente, no nosso cenário político, a gente ouve muito ah, fulano é de esquerda, fulano é de direita, ele é esquerdista. Então, isso às vezes confunde assim, um pouco as pessoas, né? O que seria isso, esquerda e direita? Eu sei que no âmbito político, a expressão esquerda e direita surgiu lá na Revolução Francesa. E de lá para cá, isso teve umas mudanças, né? Porque a sociedade, ela muda com o tempo, ela tem que se adequar ao tempo que ela vem vivendo, às necessidades daquele determinado tempo. É... Então, como você acha que a principal diferença de esquerda e de direita E se isso eu tem que ser uma, um fator na hora da decisão do meu candidato? E depois queria que o pastor Ozel também respondesse essa pergunta Bom, é... em relação à direita e esquerda, são ideologias diferentes Sim tá? Cada um com a sua com o seu viés o mais importante ao invés de a gente criar esses essas nomenclaturas que existem e são normais porque cada pessoa é um indivíduo independente é um indivíduo é, com que que próprias com com, exatamente com com culturalmente diferente agora o que, que é importante é aprofundarmos nas ideias Daqueles que representam cada segmento desse, ou seja, o cristão independentemente de qualquer coisa Ele precisa de estar fincados e alicerçados dentro dos princípios da palavra de Deus Sim. E eventualmente em algum momento ou outro, aonde a pessoa vai se caracterizar Ela vai estar encaixada, é, é, é, posicionada de acordo com a palavra do Senhor então, o fato dela ser de esquerda ou dela ser de direita tem a ver com aquilo que cada posicionamento desse, dessa ideia dessa, desse, desse, desse viés, ele vai. É, a pessoa vai estar inserida naquele contexto. Como claro que também nós não temos apenas dois, é um assunto bem polêmico, é. se a gente for, for e aprofundar muito abrangente, muito abrangente porque. É, é, não tem somente a esquerda e a direita, né? tem a esquerda, tem o centro, tem, tem. o centro-direito, o centro-esquerda, enfim. Então isso... isso. Isso traz polêmica e, e né, a pessoa tem que acabar investigando aquele candidato e investigando seus princípios como cristão. Eu quero, no próximo bloco, dar continuidade, pastor, nesse assunto. A gente né, vamos para um breve intervalo e a gente continua no próximo. ok Daqui a pouco a gente está de volta, debatendo mais sobre o cristão e a política. Fiquem ligados.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 Estamos de volta e vamos continuar né, o nosso debate sobre o cristão e a política. E no último bloco, Léo, nós estávamos falando sobre o viés esquerda e direita. E você tinha né, encerrado tipo, falando assim, olha, não é só esquerda e direita hoje, também tem centro, tem outros viés. Mas nisso tudo, nessas ideologias, o que é mais importante? O mais importante para o cristão é estar alinhado com a palavra de Deus, Dentro dos princípios que ela nos norteia, é. independente do campo ideológico que ele esteja. Contudo, é importante que, esse, que, o, que o cristão, que ele analise exatamente aonde ele vai se encontrar para saber se aquelas diretrizes dessa, desse, desse posicionamento vão de acordo com esses princípios da palavra. As diretrizes daquele candidato. As diretrizes... Da, da, da do viés ideológico do candidato de, do, do candidato ou da pessoa que se propõe a participar de um, de, cargo um público. de um cargo público que também nós como vamos escolher os candidatos que também nós também vamos nessa mesma nesse nesse mesmo caminho de procurar saber exatamente é, aonde aquela pessoa e como é a conduta daquela pessoa que está se propondo a isso o senhor concorda, pastor? Sim, concordo. E eu penso que, finalizando a, a minha ideia, o meu pensamento, o crente o cristão, melhor dizendo, ele deve analisar muito, em primeiro lugar, os seus princípios bíblicos. Se eu opito em apoiar tal partido, se eu opto em votar em tal candidato, aquilo que o candidato faz, aquilo que o candidato é, coloca em pauta, Fere os meus princípios, caso não e caso vá de encontro aquilo que é bom para o povo de uma forma geral, eu acho que essa é a forma de é uma das formas de escolher e não ficar nessa, preso a essa ideologia. Essa é a ideologia. Hum. A palavra do Senhor nos diz assim, e essa pergunta eu vou fazer para os três, né? É uma... Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu pergunto para os três... Até que ponto o cristão deve se posicionar politicamente? Quer começar, Denise? É, o cristão, nós fomos chamados por Jesus, né, para atuar em todas as áreas da sociedade. Jesus, ele é soberano sobre todas as áreas da nossa vida, né? E a política é uma delas. Então, nós temos a responsabilidade de nos envolver. Né? Completamente, completamente, eu quero dizer, exercendo toda a nossa cidadania, né? votando, a política também a gente leva a pensar, inclusive o, o direcionamento que a gente estava até aqui, em simplesmente escolher um candidato, mas ser uma boa pessoa, né, atuar, transformar sua família, seu bairro, sua igreja, é uma forma de você se envolver com a política até melhor do que você simplesmente votar, né? então você deve ser uma boa pessoa para a sua sociedade e assim você estará fazendo uma boa, exercendo uma política, né? uma boa política. E você, até que ponto o cristão deve se posicionar, politicamente? Biblicamente é, bíblicamente falando, né, é, nós, o Senhor Jesus nos disse para que nós sejamos sal e luz da terra. E nós temos que fazer a diferença para influenciar o mundo, e não sermos influenciados pelo mundo. Por isso que é, nós o cristão, o crente, o, o protestante, mesmo sem ser de matriz protestante, que teme ao Senhor, aquele que teme ao, verdadeiramente ao Senhor, ele deveria, ele poderia, se tiver um chamado, se tiver uma vocação, se tiver realmente é, é, um, um conjunto de fatores aos quais ele é necessário que, que tenha, ele deve participar. Porque muitas das vezes nós reclamamos, a sociedade toda reclama de uma forma é, pejorativa de quem vai participar de um processo político, porque é, a maioria das pessoas que lá estão, elas estão de fato corrompidas. E qual é a forma de nós revertermos uma, uma um posicionamento, uma mudança é participando é, sendo sal, e luz, é né? sendo sal e luz não achar que entrando lá você vai se corromper perfeito, por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sabedoria. e é de forma sábia e de forma coerente deixando o Senhor aparecer, não a pessoa aparecer, porque aqui nós somos mordomos do Senhor somos administradores das coisas de Deus e estamos na terra quando... E, as, e não existe nenhuma autoridade que não foi constituída por Deus. E se Deus constituiu as autoridades, nós temos que estar submissas a ela. É o que a palavra nos orienta. Agora, se tem uma pessoa lá que não age da maneira adequada, sendo cristão ou não sendo, nós temos que respeitar porque ele foi colocado lá por Deus. Democraticamente. Democraticamente eleito pelo povo, porque ele se dispôs a isso. Por isso que quanto mais pessoas de bem de bem entrarem em um processo político, maior é a chance do bem prevalecer sobre o mal. E pastorifica aquela também que é bíblica, aquele que sabe fazer o bem e não faz comete justamente. Ocado. Muito bem colocado e quem é melhor do que os verdadeiros cristãos para dar um exemplo de comportamento? Eu acho que não existe, porque os verdadeiros cristãos são aqueles que procuram ser o um modelo de Jesus. Perfeito não, é isso? perfeito. não que somos melhores do que ninguém, mas Sim. o nosso principal alvo é cumprir os princípios de Jesus. E nós cumprindo esses princípios de Jesus, nós, o nosso comportamento sendo conforme a Bíblia nos ensina, nós podemos estar fazendo parte da política. E a, a forma que nós comportamos está sendo uma grande aula, um grande exemplo para todos aqueles que nos observam. Então, o cristão ele tem que envolver, não como todo mundo envolve, pensa da seguinte forma, não é porque todo mundo está fazendo o que você deve fazer. Você tem que participar, mas sem ferir, como já foi dito para, nossos, para, todos, para todos aqui, sem ferir os nossos princípios bíblicos. Eu acho que se fazendo isso, nós estaremos como disse também, envolvendo, participando, participando, porque não precisamos isolar e nem ficar numa ilha, e estaremos assim sem denegrir a imagem de Cristo, sem denegrir os nossos princípios que é o mais importante. Então, oh, o cristão deve ser um bom cidadão. Sim. Como? Eu posso dar um exemplo que, eu, que eu penso? É... Uma coisa que vocês falaram, né? Eu pergunto e respondo, tá, gente? Porque eu amo <risos> política, pergunto Léo, às vezes eu dou até um trabalho, sabe, Com política. <risos> Mas é uma coisa que eu... É, é aquele, é, Fala que a gente é doutrinado, né? Eu fui doutrinada desde cedo que eu tenho que participar da política como cidadã, como pessoa, porque a política faz parte da minha responsabilidade como pessoa, né? No meu país, na minha sociedade, no meu bairro e até na minha casa. Mas voltando a isso, tipo assim, submeter as autoridades, já foi falado, que todas foram constituídas por Deus. E no quesito de tributos? E só voltando a, a, a sua fala, ô Carol, de acordo com o que você colocou, eu acho que é muito importante, porque volta lá no princípio do nosso da nossa conversa aqui. Você já foi doutrinada dessa forma de você saber conviver com esses assuntos. Uhum. Tem muitos cristãos que foram doutrinados, eu quero usar essa palavra que você colocou de início, foram doutrinados que crente não pode fazer nada, não pode envolver com nada e não pode é, misturar com nada. Mas nós estamos numa fase de conhecimento, não que a gente sabe tudo, mas nós estamos aprendendo no decorrer do dia que o cristão ele tem liberdade de envolver com vários assuntos, principalmente com a política. E é aquilo que nós estamos colocando em pauta aqui. Envolver... A partir do momento que você não fere a imagem da instituição que você está e, principalmente, não fira ah, os princípios que nós já prometemos em obedecer. Que são Essa. os princípios né, da, palavra de, da Deus. palavra de Deus. E, inquisito atributos, Léo? Tributos, tributos de pagamento é? de impostos, impostos, de tributos? Sim. Está claro na, na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 13, né, onde diz que Todos, no versículo 6, inclusive, todos devem pagar os seus impostos. Paulo orienta isso à igreja de Roma. E, não obstante, os fariseus também, num determinado momento, quiseram é, é, é, fazer uma pegadinha para Jesus. Né? É verdade. Tipo, tentar aí falar com Jesus se era lícito é, pagar o tributo a César. Né? E Jesus vai e dentro, os, os responde com outra pergunta, né? De quem é a imagem que está nessa moeda, nessa moeda na, na, nas mãos de vocês? Aí eles eles mostram, essa imagem está aí é de César. Então Jesus vai e responde. Então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Já fica muito bem respondido, né? Sim. Então é então, fácil é, de entender não é, não é só É, é bíblico. E é muito importante esse pagamento, porque é através dos pagamentos dos tributos, dos, dos impostos, é que a sociedade, o governo, tem condições de receber esse dinheiro e devolver ele de forma adequada para a sociedade. Esse é o princípio adequado. Se, eventualmente, não é feito. isso não é feito, não cabe aquele que está pagando o tributo questionar. Cabe, ele pode até questionar, mas... Ah, todos nós vamos... Não um deixar dia, de pagar, né? Ele não pode justificar o erro das pessoas... Com o erro dele. Com, com outro erro próprio. Olha, eu não vou pagar, porque se eu não pagar, eu pago, aí o dinheiro não chega, aí eles desviam o dinheiro, então eu não vou pagar. Vou, vou doar o dinheiro. Não, não é essa a orientação da palavra. E, e esse livro que você citou, Romanos 13, eu acho que tem tudo a ver com todo o assunto que nós estamos falando. É impossível hoje o cristão, o ser humano ficasse envolver com a política, porque é isso que o não Léo acabou de citar, isto é política. Você pagar os seus tributos, devolver quem deve ser devolvido. Isso é política. Isso é política, é. né? É política. E, e Denise, e nesse nesse âmbito ainda submeter-se às leis. Né? O cristão deve submeter-se às leis. Com certeza, em romanos mesmo que diz, né? Toda autoridade constituída foi constituída por Deus. Então, o sistema que nós vivemos hoje, que ele está instituído, ele foi instituído por Deus. As leis, as autoridades terrenas, né? Nós devemos nos submeter a elas, obedecer, né? A obediência também é um princípio é um bíblico. Princípio. Muito então, sério, né? Muito sério, nos submeter às nossas autoridades Sim. espirituais e terrenas. Então, sendo uma pessoa... Né, um, um cristão verdadeiro que obedece os princípios bíblicos, as autoridades, as leis as regras, você vai estar exercendo a política né, de uma forma correta, cristã e de uma forma que você deve exercer. Então, é por isso que aquele posicionamento que o, Ziel falou, o pastor Oziel falou, né, de que nós fomos ensinar, ah, o cristão não se envolve, de certa forma é impossível. Né? Como que é, que vai, é possível o cristão não se envolver com política? Ele se envolve. E esse pensamento, então, levava a um caminho que era mais desastroso do que benéfico, que o cristão, ele pensando não se envolver, ele não se informava. Né? Então, ele se envolvia desinformado, então acabava sendo pior ainda. Então, a... Você acha que ele virava massa de manobra? Massa de manobra, tomava atitudes erradas. Então hoje, além da gente envolver, porque é impossível não se envolver, você tem a obrigação como cristão de se informar, de estudar, para quem eu estou dando meu voto, quem é essa pessoa, né? Nós precisamos ser bem informados politicamente e biblicamente, né? Se o cristão ele não estudou a Bíblia, ele já não vai conseguir exercer nada na vida dele, nem política, nem é mais verdade. nada. Porque a Bíblia tem a resposta para tudo, inclusive para a política. Então, nós temos essas obrigações para exercer na política que eu faço, estudo a Bíblia, né? E a política também, a sociedade, estar informado. A Bíblia... Traz muita coisa, muita informação sobre política, né? Inclusive, assim, tem grandes homens na Bíblia, né? usados assim, né? por Deus, foram grandes políticos, né? Vamos citar alguns exemplos. Eu, por exemplo, acho assim, tem vários, eu vou citar um que eu acho que ele foi um dos maiores, Neemias Para mim, Neemias foi um, um grande político, um grande líder político em tudo. Ele pensou assim, em cada detalhe, quando você lê o livro de Neemias. 120 anos, se não me foge da memória, que Jerusalém estava daquela forma. Chegou um líder, as coisas funcionou, as coisas andaram e o muro foi erguido. Com, 50, com 52 dias. Com 52, 52 dias. Né? A falta de, de, de um líder qualificado, qualificado. político que consegue articular, consegue fazer as coisas da forma correta. Ele põe assim para trabalhar, olha, se você mora perto aqui desse pedaço do muro, você vai trabalhar aqui, precisa você perto da sua casa, e se precisar te socorrer lá, ele fazia até essa logística. Para mim ele foi um grande. Outro exemplo é, muito conhecido também, o José, que José. é Perfeito. excepcional, a sabedoria de Deus que o homem teve, e, e passou por todo aquele processo. Era para ser uma pessoa mais revoltada, era para ser um político revoltado, era para ser um político corrupto. Até vingativo, né? É, mas não deixou nenhum daqueles lados que ele passou a influenciar, muito ao contrário. Foi excepcional. Ele que foi luz lá naquele no... momento. O próprio, o próprio falou, por acaso acharíamos homem igual ele? De forma nenhuma. Né? Vocês querem citar outro? Léo, Denise? O próprio Senhor Jesus, ele deu legitimidade à política, né? Meu. Quando o Pons Pilatos era lá o, o rei da Judéia, na verdade, é e certo. ele virou e falou assim: olha, eu até. Eu tomei nota aqui em João 19, aonde onde é, Jesus fala para ele, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Então é muito interessante nós compreendermos que Deus é o soberano, é Ele quem coloca as autoridades onde elas estão. Por isso que quando foram levantados homens ao longo de toda a história, e principalmente homens em é, em relação à Palavra de Deus, como a Carol disse Neemias, o pastor disse José, a gente pode citar aqui o exemplo de Davi, Daniel. Né? de Daniel. Daniel, podemos citar aí o uh, uh, próprio Moisés que conduziu o povo, então tinha que ter toda uma organização. Todas as nossas leis são inspiradas lei de Moisés. Todas as mosaicos. nossas leis foram Sim. inspiradas na lei de Moisés. O que, o que é importante... Né, é, nós sempre compreendermos e, e estarmos aí dentro desse debate polêmico, né, se o cristão deve ou não, é, é saber se é, aqueles que têm essa vocação, esse chamado, se eles têm realmente a coragem necessária para enfrentar o sistema. E o que você falou volta até naquele ponto que eu tratei da teocracia, né? Teocracia, não, gente, de governo? a teocracia é um desejo de Deus para nós até hoje, porque igual o Léo falou, ele é soberano, Sim, ele é soberano. está no controle. Né? Por mais que ele levantou homens depois para ser reis, aqui eu já trouxe o exemplo que você falou do rei Davi. Ele foi o único rei segundo o coração de Deus. Né? Deus ele instituiu o governo terreno, terrenos, mas o desejo dele é que fossem homens segundo o o coração dele. Por isso que aqui o cristão ele pode fazer o que for, se ele estiver segundo o coração de Deus, né? O rei Davi ele foi um rei segundo o coração de Deus, com uma alusão direta ao rei dos reis que é Jesus, né? O descendente dele. Então, mostrando para nós que é impossível ser um rei se você não tiver como exemplo, como fim, né, de todas as coisas o rei dos reis que é Jesus. Gente, é, eu tinha muito mais coisa, né, para falar, gente, começa a ficar tão gostoso quando a gente entra de fato na Bíblia, na Palavra do Senhor, só que o nosso tempo está esgotando, e depois eu quero que vocês deixem um breve, né, recado pra, as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanham aqui no canal, e eu já vou me despedir e depois vou passar a palavra para vocês, né, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês voltem com consciência, de acordo, né, com aqueles princípios como cristãos que estão dentro de você, aqueles princípios que Deus nos ensina na palavra dEle. E Deus os abençoe, usem o seu voto, porque Ele é sua arma, sua força, né? Se você não vota, se abstém do seu voto, você deixa o outro escolher por você, e você vai ter que conviver com aquilo e aceitar. Então, votem como bons cristãos conscientes. Pastor? Isto, eu quero aproveitar também, agradecer a oportunidade de participar. Muito obrigado, tá? Foi um prazer poder estar com vocês aqui. E nós, como cristãos, devemos sim, conscientemente analisar, pesquisar. O próprio órgão eleitoral hoje nos dá aí um campo muito grande é, para você ter essa liberdade de, de pesquisar todos os candidatos. Pesquise, analise. Olhe se Ele vai poder te representar, que seja na Câmara, que seja onde for, se Ele pode ser o seu representante e o representante do povo. Fazendo essas análises, vote consciente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero também agradecer a oportunidade de participar né, desse programa é, Viva voz Voz, é, aqui da Assembleia de Deus, de Caratinga. e Espero ter a oportunidade, outras oportunidades, em discutir esse tema, que é um tema tão bacana, com um tempo, às vezes, até bem maior, para que a gente possa aprofundar um pouco mais. E que o pastor disse, e que você também disse, muito bem, que nós tenhamos a consciência da responsabilidade que nós temos em indicar, em confiar o nosso voto a alguém, e que nós possamos também, mesmo depois de votar, acompanhar, fiscalizar, cobrar dentro, de um, dentro daquilo que é adequado e não compartilhar, por mais que a gente dê o voto àquela pessoa e, e se ela não estiver de acordo com o coletivo, o bem, que nós possamos também, é, na nossa posição de cristão, é, chegar e exigir daquela pessoa que ele preste contas daquilo que ele está fazendo. Denise? Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito bom essa discussão. E o recado que eu deixo é que, como a Carol falou, que estão chegando as eleições, nós já vimos que nós cristãos vamos participar, nós devemos participar, mas que em meio a essa discussão política, que ela seja sempre feita com amor. Né? igual nós fizemos aqui, que o cristão ele tem esse respeito, esse amor sempre na hora de discutir, que não cabe a nós, né a nós foi dado o ministério da reconciliação, não da polarização, <risos> amém. Não amém amém obrigada e paz do Senhor paz do Senhor, fiquem com Deus até o próximo programa Chegou o momento da gente ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus e quem vai estar trazendo essa palavra é o nosso pastor presidente, o pastor Eliseu Coelho. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que vem mexer um pouquinho com uma decisão que você precisa tomar na sua vida. E essa, e essa decisão que você precisa tomar. É um posicionamento diante de Deus. Um posicionamento diante da sua vida e Deus. O texto vai dizer em Isaías, número, capítulo de número 55, versículo de número 6. Diz assim o texto, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor hoje... Ele está pertinho de nós, Ele está pertinho de você. Hoje nós temos condição plena de encontrar o Senhor, de buscar o Senhor. E eu quero trazer isso para você. Ah, o texto vai dizer para nós que eh, Ele nos faz um convite a comprar dEle algo muito especial. Ele diz que nós precisamos comprar dEle leite e vinho. Mas é interessante porque o texto diz para nós, que nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos gastar dinheiro para comprar do Senhor. O vinho e o leite. O vinho representa alegria. O leite, o alimento espiritual para as nossas almas. O que eu quero dizer para você é que o texto nos faz um convite para buscar o Senhor enquanto há possibilidade de achá-lo. Vai chegar um momento em que nós não vamos mais encontrar o Senhor, nós estaremos com ele na eternidade E eu quero dizer para você este é o momento de buscar o senhor de encontrar o senhor de ser ele o deus da sua vida de ser ele o senhor da sua vida e este é o momento de buscar o senhor a bíblia vai dizer no versículo seguinte deixa o ímpio seu caminho o homem mau os seus pensamentos e converta-se ao senhor que se compadecerá dele Torna para o seu Senhor e Ele vai te perdoar de todos os seus pecados. E Ele diz ainda, deixa os seus pensamentos para com Deus, deixa que Ele pense para você. Às vezes nós queremos questionar a nossa vida e pensar como está o nosso dia a dia. E às vezes nós pensamos que as coisas não vão bem, mas é porque nós estamos distantes de Deus. E o Senhor Jesus te faz o convite aqui nesta noite ou nesse dia para que você possa buscar o senhor enquanto você pode achar hoje ele está à nossa disposição O momento em que nós buscarmos o senhor ele está disponível para nós e como eu já disse vai chegar o momento que os homens vão procurá-lo e não vão achá-lo mais porque ele virá para buscar a igreja do senhor e esse dia não está longe está pertinho, pertinho de acontecer, então a mensagem para você hoje é essa, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, e Ele diz aqui no texto, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos, Deixa o Senhor viver o seu dia, deixa o Senhor viver a sua vida, trazendo alegria, trazendo a paz que só Ele pode dar ao seu coração. Então não esqueça, busca o Senhor, busca Ele todos os dias, faça dEle algo que você possa encontrar todos os dias, para viver com Ele e Ele viver com você. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, não deixa de fazer isso. Eu, eu quero que você é, receba de Deus, algo melhor para o seu dia. Então busca o Senhor, não deixe de buscá-lo, porque hoje nós encontramos, vai chegar um dia que não mais o encontraremos, mas aqueles que já encontraram viverão eternamente com Ele. Eu quero que você faça isso, busca o Senhor, que Ele vai ser o seu Senhor e você vai se tornar a pessoa mais feliz desta terra. Que Deus te abençoe grandemente.